Fala galera, bom dia. Bom, hoje eu vim trazer, tá? Mais um script aqui para a Key Option, tá bom? Lembrando, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link do canal do Telegram para quem quiser adquirir não só esse script, mas também os outros quadros que eu já vim aqui, já trouxe aqui para canal, tá bom? Para quem não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui na é, no card, tá? Um vídeo falando sobre os quatro scripts da iQ Option. Para quem tem conta ou para quem não tem conta na Cotex, tem um vídeo aqui falando sobre uma estratégia tá? para a é, Cotex, então vou, também vou deixar aqui no card, tá bom? Lembrando, sempre seguir o gerenciamento, tá? Nenhuma estratégia 100% E mais uma coisa, se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, tá bom? É, ativa o sino para quem é, quiser receber... Notificação do vídeo, toda vez que sair um vídeo novo, você receber é, notificação, tá bom? Então é isso, galera, vamos aqui para o vídeo para quem não sabe, é adicionar os scripts aqui na né? e Eu vou adicionar agora o script da estratégia chinesa, isso mesmo Virou azul agora a e né? Agora tá sendo muito, é, muito script aqui é, na corretora, tá bom? Então o que acontece? A gente vem aqui em indicadores, tá? vai indicadores vocês vão achar mais ou menos assim você vem aqui no final em script vem aqui em adicionar script vocês vão apagar isso aqui tá bom e vai colar o script certo feito isso vocês vão salvar vem aqui em indicadores de novo vem aqui em script e aqui vai estar estratégia chinesa tá bom isso vai é, essa partezinha aqui isso vai a gosto de qualquer um aí, tá bom? Porque eu prefiro mexer mais nas cores, tá? Fica bem mais fácil para mim. Quem quiser deixar padrão, deixa padrão, quem não quiser muda a cor também, tá? Mas vamos aqui. Eu então aqui, como tá amarelo, eu sempre deixo verde, tá? E aqui como tá azul, eu deixo vermelho, tá bom? Eu venho aqui, pronto. Adicionei, tá? Como é que funciona essa estratégia com esse script? É o seguinte, toda vez que acontecer um cruzamento entre a média móvel verde, que é de 3 períodos, com a média móvel vermelha, que é de 50 períodos, vai aparecer uma seta, tá? E essa seta vai definir, vai filtrar as nossas entradas, tá bom? Como é que funciona? É, antes de mostrar aqui, pessoal... É, utilizem ela no mercado Tendencioso tá? tá fazendo topos e fundos Vai funcionar Não tá fazendo topos e fundos Provavelmente não vai funcionar Tá bom? Então olha aqui é, Aconteceu o cruzamento aqui Tá? Ó, o cruzamento junto com A vela, tá? Aqui A gente entraria com a compra no finalzinho Dessa vela aqui Tá? no finalzinho dela a gente daria com um, um cal e daria um tá bom é, aqui como mercado de OTC vocês podem reparar que o OTC não tá com as velas muito definidas né com o corpo já definido tá com muito pavio um corpo pequeno então a, a as setas tá tá dificilmente aparecendo tá bom por isso que eu falo que é para melhor é, utilizar em mercado potencioso. Mas olha aqui. Apareceu a seta. Um cruzamento aqui, ó. Cruzamento, da tá? As duas médias. A seta. A gente estaria com a venda do finalzinho dessa vela. Daria um notch, tá? Porque a vela subiu. tá? Aí ficou verde. Tá bom? Aqui, mais uma vez, ó. Cruzamento tá a seta. A gente com um cálculo, o cálculo finalzinho dessa vela e daria o um IN. Então, aqui vamos, aqui e aqui mais para trás. Uh, aqui aqui já mostrei né? e aqui. aqui ó, apareceu o cruzamento. Tá a vela entrar aí com um put. no finalzinho dessa vela tá? daria lois porque a próxima vela é... deu verde tá Deixa eu ver aqui mais atrás aqui aqui daria outro loss tá porque ó cruzamento tá a seta aí daria com um puxo aqui no final a vela subiu deu lois tá bom Aqui atrás também daria outro loss, Porque parece o cruzamento tá? A seta Entraria com o um put dizer, com o um call No finalzinho dessa vela aqui em cima E daria Lois. Tá bom? Tem mais Lois do que o win aqui Porque como eu falei O mercado terceiro não está muito definido tá? Então por isso está dando mais Lois do que o in. Mas, se tivesse um mercado de tendência, é, ia aparecer vários zoom Aqui, ó. Cruzamento, tá? A seta. Deixa eu fechar um pouquinho aqui. Dá um zoom. Aqui, ó. Opa. Cruzamento, mais a seta, tá? Entraria com um put no finalzinho dessa vela. Tá bom então daria um win. certo aqui ó daria um outro win, tá o cruzamento acontecendo a seta junto com o candle aqui no finalzinho tá com o cal daria um win, tá bom então é isso galera o vídeo bem rápido tá só para mostrar esse script aqui é eu depois eu venho com mais um script tá Vou fazer um vídeo prova provavelmente é, como amanhã é segunda, quarta-feira ou sexta Eu tenho outro vídeo com outros clipes, tá bom? É, lembrando, se inscreva no canal Dá um like nesse vídeo Que me motiva mais a trazer mais conteúdos Como esse pra vocês, tá bom? Então, valeu!